Olá lojista! Nessa aula nós vamos aprender a como conectar o número do seu WhatsApp na sua página do Facebook. Vamos lá. Então já logado na sua página você vai aqui embaixo clicar em Configurações. Lá em Configurações do lado direito do lado esquerdo você rola e vai achar que é a opção WhatsApp. Caindo nessa página você escolhe qual é o país. No nosso caso é o Brasil. Você coloca o número do seu WhatsApp com o código da região, com o código da, de área da sua região. E clica em enviar código. Quando eu, eu clicar em enviar código, ele vai encaminhar para esse número do, do, do WhatsApp um código que vai cair direto no WhatsApp. tá? Não é no SMS. Você vai receber esse código direto pelo teu WhatsApp. Você vai lá e busca o código e coloca aqui digita o código e clique em confirmar aqui ele já te orienta a adicionar o botão do whatsapp no cabeçalho da sua página eu acho legal essa opção. Eu geralmente uso, porque a pessoa que procura, quer falar com você, está lá na sua página do Facebook, já fica fácil para te achar. Clica e já vai direto para o teu WhatsApp. Então, se você está fazendo esse processo de adicionar o WhatsApp, já aproveita essa orientação do Google, do Facebook e já clica em adicionar o botão. É o que nós vamos fazer aqui. Ele já está já tá ativado, o botão. Você pode aqui embaixo... Ó, você tem a opção de, de mostrar o número do WhatsApp ou não na página. Eu acho legal deixar, porque já que o seu tá, WhatsApp é para negócio mesmo, deixar ativado. E aqui ele está dizendo o seguinte: para você uh, aproveitar e instalar o WhatsApp Business. Mas essa daí, essa orientação de como usar, instalar e utilizar o WhatsApp Business, vai ficar uma próxima aula, beleza? WhatsApp instalado, botão configurado na página, eu te vejo na próxima aula, vamos lá?